Chegamos em Mossila de las Lulas, albergue de peregrino, tem indicação, tem.. Oi, Cara, isso aqui a história. Essa direita é o caminho, à esquerda. Os rabiscos que são legais Chegamos em Mancila Maior, é, nós vamos seguir para Lyon, sim, faltam 20 quilômetros, mas nós vamos desviar aqui, visitar o Monastério de Sandoval. Nós estamos aqui, vamos pegar aqui à esquerda, fazer um contorno. Visitamos o Monastério Vila Verde de Sandoval, Modales, voltamos depois ao encontro da cidade, direto a Deus. Ah, então, a gente vai aumentar 5 km. Aham. vai aumentar 5 km a mais aí, mas nós queremos visitar o Monastério, que é lindíssimo. É. E aí, pessoal, a gente está chegando no Monastério Vila Verde de São Duval, é próximo de Lyon. Aparentemente, tudo fechado. uma residência mas nós vamos ser aqui para registrar tudo valeu incrível eu não paro de falar palavra incrível porque tudo aqui é incrível mesmo tudo é muito lindo então a gente vai se enchendo assim de, de alegria a cada quilômetro que você faz você fica impressionados. Valeu, gente. Já voltamos.